Olá. Esta semana, no 74, era Patrícia Silva traz-nos notícias dos recentes despejos ilegais levados a cabo pela Câmara Municipal de Lisboa com o auxílio da PSP em vários bairros da cidade. O nosso diretor, Ricardo Cabral Fernandes, traz uma entrevista ao jornalista Pedro Caldeira Rodrigues sobre as implicações do conflito na Ucrânia, no jornalismo, na união pública e na configuração geopolítica global. Traz também um enfoque sobre o Relatório Anual de Segurança Eterna, o RAZI, disponibilizado esta semana, centrado nas referências ao aceleracionismo de extrema direita. Publicamos o prefácio do livro Do Solidariedade ao Afeganistão, uma coletânea de textos do falecido jornalista Carlos Santos Pereira, Carlos Santos Pereira escrito pela jornalista e documentarista Diana Andringa. No mesmo livro e da autoria de Carlos Santos Pereira, trazemos o artigo Ucrânia crónica de uma crise anunciada, escrito em 2015 após, após os protestos do Euromaidan e da anexação da Crimeia pela Rússia. De Luís Pinto, repórter de imagem da SIC, publicamos o seu testemunho dos dias que passou no Afeganistão, nos inícios da guerra, uma das muitas histórias não contadas daqueles que ficam habitualmente atrás das câmaras. As Crónicas da Semana ficam a cargo do jornalista Pedro Coelho, como é habitual, e de João Rodrigues, continuando a nossa parceria com o blog Ladrões de Bicicletas. Tenham um bom fim de semana, boas leituras, sigam-nos nas redes e fiquem bem.